Apesar da espontaneidade ter os seus aspectos positivos, ela também pode apresentar os aspectos negativos. Algumas pessoas, por exemplo, elas são espontâneas exageradamente. Elas reagem à vida de uma maneira bastante emocional e tendem a buscar prazer e satisfação, prazer e diversão nas coisas da vida. Elas geralmente são criativas, artísticas e fascinadas com o mundo à sua volta. Às vezes elas sofrem pela falta de sucesso e reconhecimento no mundo. E isso se dá porque elas costumam ter medo e carecem das qualidades da disciplina e da organização. Elas precisam aprender que a disciplina pode oferecer o divertimento e a criatividade. Pode permitir também que se curta a vida. A disciplina não necessariamente significa um sufocamento, um cerceamento da liberdade. Ela só ajuda a levar a sua vida de volta para o equilíbrio. Pense bem, eu estou com você.